Nunca mais falarei de amor, chega de poesias melosas, chega de tristeza e dor, dor e amor estão sempre rimando, sempre se amando, sempre coloridos, resentidos, magoados, enfurecidos, entre uivos e gemidos, perdidos, entre os gritos da dor do amor, um amor verdadeiro dói, como a dor dos sentimentos de quem ama, a dor aguda que perturba a alma, a dor que finda os pensamentos, o amor que termina em tormentos, a dor é calma e chegando-se em instala. a dor de amar uma ilusão, terminando uma paixão, adeus minha flor, adeus meu amor, minha mulher amada, não mais irei te sentir, não mais irei chorar, posso ainda sofrer, mas nunca mais irei te amar,